Vamos comemorar os 25 anos de existência da GESTOS, instituição que apoia e defende o direito ao tratamento da AIDS. GESTOS é amor, GESTOS é solidariedade. Aguardamos todos vocês, dia 1º, no Clube Atlântico de Olinda.